É isso aí pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Vida de Propagandista, o canal mais relevante do país sobre a profissão. Eu sou o Celso Dias, da Benchmarking, e hoje é um dia muito especial, a gente está recebendo um convidado ilustríssimo, que é Luiz Fernando Belato. ele é gerente de treinamentos do laboratório Torrent. Seja bem-vindo, meu querido, ao nosso canal, é uma honra te receber aqui, eu tenho certeza que o seu conteúdo, que já vem agregando muito aí, quem não segue Luiz Fernando, segue ele aí nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, Luiz Fernando Belato, vai acrescentar muito hoje, fica até o final que você vai ver. Seja bem-vindo, meu querido. Celso, muito obrigado, pessoal, muito prazer em falar com vocês, eu que agradeço a oportunidade, então eu estou à disposição para contribuir, a gente sabe que a vida é rápida, dinâmica, o nosso papo também, mas a gente tem que agregar valor, a proposta é essa. O pessoal que se ver esse vídeo, tiver alguma mudança de comportamento, algum insight legal, vai ter valido a pena. Com certeza, e com certeza vai ter sim, eles vão ter essa mudança sim. E hoje, pessoal, né, eu quero convidar você, hoje a gente vai falar sobre o perfil do profissional para o futuro, o propagandista. Né, qual é o perfil desse, desse profissional para o amanhã? Né, para onde os laboratórios estão caminhando, as mudanças que o mundo está sofrendo, o mercado está sofrendo e consequentemente também a indústria farmacêutica e quais serão os novos desafios desse profissional e como se posicionar de forma estratégica a se destacar né, para de fato fazer uma carreira promissora, se você ainda não é propagandista se tornar um e se você já é continuar aí crescendo e evoluindo tá? se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique embaixo se inscreva que você vai estar sempre recebendo conteúdos Desse tipo aí, com celebridades, a gente vai trazer mais aí pessoas como o Luiz Fernando aqui para frente. Tá bom? E o responsa. Oh, que isso. Para vocês isso é, vocês é, é fichinha. Mas Tem vamos sempre. Lá. <risos> vamos lá. É, pessoal, olha só, Luiz Fernando, a, a gente percebe né, que a indústria farmacêutica, vamos falar um pouquinho de mercado, né? A gente vê aí que em 2016, ela fechou em faturamento um crescimento de dois dígitos, aproximado aí, entre 13%. Né? Em 2017, foi 12,8% de crescimento em faturamento total. E quando a gente vai comparar isso aí com o PIB do país, né, a gente vê que o PIB ele fechou, infelizmente, né, devido às crises Sim. e tudo mais. Fechou negativo em 2016, 3,5% negativo. Em 2017, ele recupera um pouco, mas ainda de uma forma muito tímida. Cresceu apenas 1%. Então a gente vê esse deslocamento aí, né? A indústria está na contramão da crise. E como é que é isso? Por que, que isso acontece? Vai continuar assim na sua visão? E quais são os desafios aqui para frente para a indústria continuar performando dessa forma? Vamos lá. Celso, assim, eu entendo que assim, essa, essa curva da indústria farmacêutica, na verdade, se a gente recuperar, ela já vem desde 2009, 2010 em que ela cresce sempre acima de dois dígitos, entre 12 e 13 ela teve uma escorregada, mas, menos assim, ela cresce, ela não decresce. Então, ela, a gente brinca que não há crise na indústria farmacêutica por vários fatores. Primeiro, você tem o fator do perfil de negócio, todo mundo precisa de medicamentos, né você vê a escalada de algumas patologias do mercado brasileiro que fomentam o desenvolvimento da indústria, como, por exemplo, doença cardiovascular, o Brasil é top 5 no mundo. Depressão, top 5, epilepsia, top 3 e por aí vai. Então, o perfil de, o perfil da população brasileira fomenta o desenvolvimento do mercado. O Brasil hoje, quando a gente olha, ele já é o quinto maior mercado farmacêutico do mundo em termos de valores e em termos de possibilidades. Há quem diga que até 2022 ele vai ser terceiro, ou seja, ele só vai perder para Estados Unidos e para a China que é um grande ganho, porque quando você compara o tamanho da população com esses outros mercados, a gente está bem para trás, mas olha o termo de potencial que tem. E querendo ou não, toda essa mudança de fator etiológico e social, o Brasil está envelhecendo, o envelhecimento puxa a política pública e puxa também a necessidade de consumo de tratamento. E também a mudança de 2000, da última década para cá, novas classes sociais tiveram acesso a medicamentos. E principalmente, muda-se um pouco o perfil de medicamento. Quando a gente vê, de 10 anos para cá, o consumo cresce, só que o genérico fica estagnado. Quem cresce são os medicamentos de referência e os similares de marca. O que, que isso significa? A população migra de um remédio, entre aspas, mais acessível, mais barato, para produtos de marca. Ou seja, ela aceita pagar um pouco mais por um medicamento que tem um nome comercial. Uhum. Isso para laboratórios que trabalham com visitação médica é um prato cheio, porque querendo ou não, o acesso ao medicamento permanece com o mesmo contato. É a relação entre laboratório médico fomentada pelo representante. E os laboratórios, mediante esse tamanho de mercado, esse potencial de, de patologias que tem, eles fomentam isso cada vez mais. E agora aqui impulsionado por essas taxas de crescimento e pela reversão do PIB, a gente entende que 2018-19 é um ano em que você terá maior investimento nos laboratórios, principalmente em propaganda. Ou seja, mais propagandistas do campo, ampliando seu contato com o médico e principalmente indo para áreas que subvertem o que a gente chama do PIB, o que é a subversão do PIB? São áreas que crescem muito acima do PIB, principalmente os interiores. Você tem uma expansão muito grande no interior de Minas, no interior de São Paulo, na região norte do Brasil, em algumas áreas do Nordeste, em que estão se abrindo novos setores, são regiões para onde médicos foram iniciar suas carreiras, vão dar um novo intuito a elas, e que pessoas que não tinham acesso a esse tipo de tratamento, começam a ter, começam a se tratar e passam a ser contabilizadas. Então eu entendo que o Brasil ainda é e será, por muito tempo, um mercado atrativo, sim, para laboratórios e para o exercício da propaganda médica, pela própria expansão do setor e pela própria, pelo próprio perfil da população, que acredita no médico. A gente tem aí, de cada 10 consultas que acontecem, 8 pessoas passam essa consulta no médico, As outras duas são ou familiar ou Google. Né? O médico ainda é um elemento importante para a prescrição e para fomentar o negócio. E vai continuar sendo, né, Luiz? Com certeza. Será sempre. Será é. por muito tempo. Pode ter certeza disso. Então, isso significa que ah, o Brasil cresce acelerado e não tem Sim. nada prevendo que isso vai parar. O desafio nada. muda, né? o perfil do profissional, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, Sim. né? Muda e a atuação do laboratório também para adequar a essas mudanças, inclusive demográficas. Poxa, Correto. É interessantíssimo, né? E aí, Luiz, dentro dessa realidade, ok, vamos ter aí cada vez mais uma demanda pelo profissional, pelo representante, pelo propagandista, mas obviamente que essa demanda em relação à quantidade, ela vai crescer e em relação à qualidade também, Correto. ela vai Sim. evoluir, ela vai se transformar. Então você, diante desses desafios, a gente sempre fala por aqui, né Luiz, que a, a profissão propagandista, ela é atrativa muitas vezes por oferecer salários, benefícios diferenciados, mas é importante ter a consciência de que os desafios seguem na mesma proporção desse, desses ganhos, na é verdade? Então, o que você, você com essa experiência vasta em treinamento aí de profissionais para a indústria, como que você enxerga né, a, o perfil do propagandista daqui para frente? Né? É que, ele, que, que habilidades que ele precisa ter ou desenvolver para se destacar, se ele ainda não é, né, para ele se destacar e ser interessante para uma vaga ou até mesmo para perpetuar a sua carreira aí no setor. Maravilha. Eu entendo, Celso, que assim, além, eu não vou nem falar da competência de aprendizado técnico, porque o conhecimento de produto, técnica de vendas, que isso é do negócio. Uhum. Eu trabalharia muito a competência comportamental, que eu acho que é o que vai trazer o sucesso para as novas gerações e para quem está no mercado continue performando e continue com boas possibilidades. Eu acho que a primeira competência é a flexibilidade. Se o cenário hoje ele é tão desafiador, você tem cada vez mais laboratórios, mais marcas, o tempo do médico, ele é cada vez mais curto para receber tamanho impacto de tantas fontes de informação, a flexibilidade é um fator, ou seja, aceitar que eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu preciso me adequar de acordo com o médico que está na minha frente. Então, flexibilidade, competência número 1. Um. Segunda competência, comunicação. Eu entendo que... Comunicar é entender o que o outro precisa e persuadi-lo de acordo com as possibilidades que ele me abre. A indústria, por muito tempo, bateu na mesma comunicação para todo mundo e, muitas vezes, ainda ela escorrega nisso, oferecendo os mesmos benefícios para todo tipo de médico. Não é isso. Eu, enquanto profissional propagandista, tenho que saber, de acordo com todas as informações que o meu produto tem, que a empresa me cede, eu tenho que saber segmentá-las de acordo com o um funil mesmo, qual que é importante para o Celso, qual é importante para o Luiz, qual que vai pensar e trazer o melhor resultado para ele. Então, flexibilidade para entender o cenário, comunicação direcionada, elementos de persuasão nessa comunicação, fazer as pontes, que é algo que hoje ainda é um pouco doloroso para muita gente, que é, você faz seu trabalho no médico, só que o seu trabalho também tem que ser feito na farmácia. Ou seja, o profissional o propagandista hoje, se ele não atrapalhar o PDV como algo estratégico e fundamental para garantir o trabalho no médico, ele se perde. Então, esse profissional tem que vir com uma consciência comercial ainda mais apurada. Ele faz o trabalho no médico e o trabalho comercial dele de relacionamento, que é outro modelo de comunicação no ponto de venda, tem que ser feito não dá mais para você separar os dois cenários, O é médico ou é PDV, são ambos. Entender isso dentro do cenário da sinergia, o negócio é esse agora. Falando de flexibilidade, falamos de comunicação, falamos da sinergia entre médico e PDV, uma competência fundamental é a vontade e o desejo de aprender continuamente. Eu entendo que muitos profissionais entendem que eles só treinam, quando alguém oferece treinamento, porque eles já entendem tudo, eles conhecem esse cliente e os produtos com muita facilidade. O aprender num cenário tão volátil tem que ser uma competência, ou seja, eu aprendo continuamente e eu tenho uma autocrítica e uma autoreflexão reflexão sobre o que eu executo. O profissional que não aceitar aprender todo dia e o profissional que não aceitar no final de cada visita ou de cada grupo de visitas refletir sobre o que ele fez bem e o que ele pode fazer melhor e refletir sobre o que ele pode fazer melhor. É diferente do que ele não fez bem, eu não gosto de falar do que não fez bem, porque algo ele fez e algo teve valia, mas hum. como ele pode fazer melhor, eu crio uma cultura de consequência, uma cultura de autodesenvolvimento, que é o que falta para muitos profissionais hoje e que vai ser um grande ganho no futuro. O profissional que aceitar aprender sempre, que for flexível, que souber direcionar sua comunicação, que amarrar todas as etapas do processo, desde a visita médica até o trabalho no ponto de venda, e entender toda essa cadeia como um aprendizado contínuo, e que ele não vai ter como fugir disso, pelo contrário, isso vai trazer cada vez melhores resultados para ele, ele é o profissional do futuro. E ainda incluiria uma outra competência que quebra uma crença, o profissional analítico. Hoje, a indústria oferece inúmeras ferramentas de análise, desde desempenho de receituário, desempenho de venda, performance de concorrente, cobertura de itinerário, etc. São poucos os profissionais que transformam isso em conhecimento para o seu negócio. Eles analisam, ok, mas dessa análise, qual a inteligência que eu, como dono do meu negócio, dono da minha visita, aplico para entender como esse médico escolhe uma marca e não escolhe a minha, ou por que ele escolhe mais a minha, mas por que, onde eu estou perdendo isso no ponto de venda. A competência analítica, ela é muito cobrada, só que agora cada vez mais ela vai se tornar fundamental e eu digo até eliminatória para o profissional do futuro. E cada vez mais no mundo em que a gente tem tanta informação, se eu não fizer inteligência e conhecimento dessa informação, ela vai continuar sendo apenas informação. Se eu não fizer, com certeza alguém fará uso. Claro que Essas são as competências fundamentais para o profissional do futuro que já começam a ser cobradas agora. A gente está falando do futuro, mas esse futuro já está sendo construído. Esse futuro já é amanhã, né? É assim que o futuro Esse futuro já é amanhã. É assim que esse, esse futuro já é hoje. No canal, já é hoje já. É Exato, já é hoje. Se você me permite, eu acrescento mais um ponto. A mudança vai acontecer, a mudança vai continuar acontecendo, independentemente da nossa vontade ou não. O mundo está aí, a história prova isso. Cabe a nós aceitarmos a mudança e aprendermos com ela, e não significa negar tudo que você já sabe, é o que a gente vinha conversando. Todos nós trazemos experiências que são fontes de aprendizado. Como é que eu quero construir novas experiências? E o segundo ponto é, ainda que, eu não, ainda que eu não queira mudar por completo, como eu me adapto a esse cenário? Isso é extremamente positivo. Você construir novas possibilidades, você aprender coisas novas e, principalmente, fazer uma releitura do seu próprio trabalho. Isso é orgânico. A gente nunca é o mesmo, entendeu? A gente Conta traz nossos isso. valores, mas nós temos possibilidades de melhoria contínua. Só que poucos percebem isso. Quem percebe, já está dando vários passos à frente. Ótimo, excelente. Pessoal, eu disse que ia ser incrível. Eu disse que ia somar de forma singular. né E eu espero que isso tenha acontecido, porque para mim foi muito rico. né Espero também para você que está nos assistindo e que teve a oportunidade de conhecer o Luiz Fernando. Mais uma vez, siga ele lá nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Vai ganhar muito, ele está sempre produzindo, né? fazendo essa essa BNCE aí que é ele está sempre em contato com a fonte né ali com as atualizações dos laboratórios e está aí ajudando as pessoas a população que deseja se desenvolver né esse trabalho para ele é encarado como uma missão isso é muito legal é né, Luiz é um prazer ter com você certeza. aqui no nosso canal dizendo aí quais são os benefícios quais são os diferenciais do profissional de amanhã né? anota você aí que está nos assistindo anota, reveja se precisar e coloca isso aí na sua cabeça. Esse é o profissional de amanhã. São essas as características, as habilidades Siga, que você destacar. Fica sempre o canal para estar sempre atualizado. <risos> Obrigado. Fica sempre o canal para estar sempre atualizado, porque é importante. E, assim, acho que é o maior aprendizado que a gente tem, principalmente por propagandista, é. Ele é um profissional diferenciado. Quem aceitar entrar nesse meio vai ter visão de que são profissionais diferenciados e que ele também pode ser diferenciado, só que ser diferenciado é uma escolha. E essa escolha exige estar sempre capacitado e entendendo o dinamismo do mercado. A propaganda médica que a gente fazia há 40 anos atrás é completamente diferente da propaganda, inclusive porque o cliente mudou também. Só que é. poucos perceberam isso. Verdade. Perceberam isso. Pessoal, é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, eu preciso te fazer um convite, que é, baixa o nosso... E-book gratuito, né? A gente tem um guia, né? Que é o guia definitivo para se transformar em um propagandista da indústria farmacêutica, produzido aí pela Benchmarking. Traz mais ideias, mais conceitos relacionados a isso que a gente está falando aqui, com certeza vai somar muito essa informação que você recebeu hoje. Luiz Fernando, mais uma vez, gratidão você estar tá aqui com a gente, conversando com a gente e trazendo esse conteúdo riquíssimo, tá? Espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar novamente, de trazer mais conteúdo para essa turma aí que quer se tornar um propagandista ou quer evoluir na profissão também, né? Com certeza. Celso, Celso e pessoal da Mentimark, eu que agradeço a oportunidade. Não tem que me agradecer de nada porque a gente é unido no mesmo propósito. A gente quer transformar pessoas. Como é. a gente falava antes do vídeo, provocar pessoas. É e quanto a isso, nos unimos e pode contar comigo. Toda vez que, que precisar de algo, tô aberto. Obrigado, Luiz. É um abraço para você, tá? Bom trabalho para você aí. E também para você que nos ouve. Sucesso. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Até a próxima e sucesso, pessoal. Um grande abraço.